Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como baixar e instalar o aplicativo do Rei do Pitaco no seu celular ou no seu tablet. Se você tem um, um aparelho iOS, um iPad ou um iPhone você encontra ele dentro da Apple Store, é só você pesquisar lá Rei do Pitaco que ele aparece disponível lá dentro do mercado da Apple Store, então você pode baixar o Rei do Pitaco no seu iPhone, no seu iPad por aí vai, e também se você tem um emulador é, de aplicativos no seu no seu MacBook você também consegue baixar, e emular e rodar ele perfeitamente, agora se você tem um celular Android e você não encontrou ele na Google Play, fica tranquilo, fica calmo eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo você clica aqui nele para você poder baixar a APK e instalar no seu celular é, o aplicativo do rei do pitaco lembrando sempre o rei do pitaco ele é 100% seguro ele é gratuito você não precisa pagar nada para você poder baixar e também jogar então fica tranquilo se alguém falar que tem que pagar para jogar não você também pode jogar ligas gratuitas de acordo com o campeonato todos os campeonatos possuem ligas gratuitas então você pode até ganhar dinheiro de verdade pagando nada, zero reais do seu bolso, combinado? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai acessar aqui o nosso site, aqui o site oficial do Dicas Cartola, tem o um link lá para você poder baixar o aplicativo do Rei do Pitaco. Você vai descer aqui embaixo, tem o um link aqui, baixar Rei do Pitaco, para para Android e iOS Se você tem iOS você clica aqui ele vai cair direto se você não encontrar o link para você poder baixar no Android é só você clicar aqui embaixo ó. problemas para baixar em Android faça o download do Rei do Pitaco APK ele vai te exibir o um aplicativo o um zip do aplicativo do Android você baixa no seu aparelho e manda ele rodar pronto você já tá com o aplicativo do, do Rei do Pitaco instalado no seu aparelho Android beleza se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar tá ajudando você aí. Lembrando sempre também, você pode... Se você está baixando o Rito Pitaco pela primeira vez, principalmente você que está baixando pela primeira vez, você pode ganhar um crédito nosso exclusivo de R$10,00 de bônus para você poder utilizar dentro do Rito Pitaco. Você pode fazer um depósito de, de um valor determinado dentro do Rito Pitaco e você vai ganhar de quebra mais R$10,00 nosso para você poder brincar e jogar em ligas apostadas dentro do Rito Pitaco. O link também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Combinado, galera? Galera, se tiver alguma dúvida de problemas para poder baixar o aplicativo do Rei do Pitaco, coloca aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários do vídeo aqui, a gente já tá disponível sempre para poder responder todos vocês, combinado? Boa sorte, galera, tamo junto, se liga nas dicas aí do, do Pitaco que a gente está postando aqui no nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ativa o sininho, deixa o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza? Tamo junto, boa sorte, é nóis!